Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar a alteração de seu registro profissional de provisório para definitivo. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro provisório no Crea Minas e que esteja regular. Para iniciar, selecione a opção protocolos. Em seguida, clique na opção cadastrar protocolo. Em assunto,